Você quer otimizar a sua empresa na internet? Fica comigo que neste vídeo eu vou passar um segredinho, que é vídeo marketing. Bom, eu estou aqui com o um livro do Camilo Coutinho. Vídeos que vendem mais. Tenha resultados imbatíveis, desvendando os segredos do vídeo marketing. Esse livro é fantástico, o Camilo, eu sigo ele já há muitos anos, tá? ele foi submarino, ele cuidava dos vídeos né, na B2W, trabalhando no Buscapé, no grupo Newcom, ele é o cara do vídeo na internet. E neste livro aqui, ele vai passar vários dos segredos dele. Muitas vezes a gente fala segredo, mas são ações ordenadas do que você precisa fazer para ter sucesso com vídeo na internet. Você tem uma empresa de serviços? Você precisa de vídeo. Você tem e-commerce e vende produtos? Você precisa de vídeo. Você não tem e-commerce, mas tem o seu catálogo de produtos na internet? Você precisa de vídeo. E ele vai falar como que você vai fazer um planejamento para os seus vídeos, como você vai criar uma identidade, vai falar sobre iluminação, iluminação é um dos segredos da parte de vídeo marketing, não é só a câmera, vai falar como você otimizar, embora eu também tenha um curso que eu vou deixar o link aqui embaixo, de como você otimizar um vídeo para o YouTube, como que você faz SEO em vídeo, embora aqui também está cheio de dica, vai falar também, sobre você criar as estratégias, né? Como você vai se posicionar na internet com a sua estratégia de vídeo marketing. Camilo Coutinho, vídeos que vendem o... mais. O link do livro também está aqui embaixo. Você quer receber dicas valiosas como essa? Curta esse vídeo, comente e assine o meu canal. <música>